Olá, tudo bem? Eu sou a professora Michele e hoje estou aqui para trazer a você algumas considerações a respeito da avaliação na educação infantil. Tenho certeza que você já deve estar pensando, nossa, mas de novo este tema? Ou talvez, é quase impossível avaliar crianças tão pequenas. Ou já deve estar pensando em seus pareceres, portfólios e relatórios de fim de semestre. É... A temática de avaliação na educação infantil é sempre polêmica e possível de muitas dúvidas. Trabalharemos alguns conceitos que perpassam a avaliação nesta modalidade de ensino. Falaremos sobre a base nacional comum curricular, com seus campos de experiência e o impacto no avaliar. Trataremos também a respeito da estrutura de como deve ser esta avaliação. Convido você a nos acompanhar neste tema tão importante e ao mesmo tempo angustiante para alguns professores. Para dar início, Cabe lembrar que, conforme as diretrizes nacionais da educação infantil, as instituições de educação infantil devem criar procedimentos para acompanhamento do trabalho pedagógico e da avaliação e desenvolvimento das crianças, sem o objetivo de seleção, promoção ou classificação. Lembrando que a avaliação na educação infantil deve acontecer de forma processual e contínua, sendo capaz de mostrar a trajetória da criança, os caminhos que foram percorridos e principalmente as possibilidades daquela criança. Desde o ano de 2017, estamos num processo de aprovação da Base Nacional Comum Curricular. Este documento, ele vem na tentativa de unificar os conteúdos curriculares da educação no país. Diante disto, tivemos alguns impactos na educação infantil, no que se refere à organização curricular e também nos modos de avaliação das crianças. O estudo e da base como parte dos documentos normativos na educação tem sido feita nas escolas do Brasil. Logo, precisamos ter conhecimento da sua organização e aplicação. Um destaque da base é ter a criança como protagonista no processo educativo. E para isso, traz em sua essência a definição de seis direitos de aprendizagem. Que são eles? Conviver, brincar, participar, explorar, expressar e conhecer-se. Esses direitos buscam garantir que seja assegurada as condições necessárias para que as crianças no processo educativo tenham um papel protagonista, sejam ativas em todo esse processo. Desta maneira o ambiente de aprendizado precisa provocar e desafiar, levando-as a construir e reconstruir o significado sobre o mundo em que vivem e sobre si. Falando um pouco sobre estes direitos, o direito de conviver diz respeito às possibilidades desta criança em relacionar-se com outras crianças e adultos. O direito de brincar traz em questão as brincadeiras em diversos espaços e tempo tendo como parceiros outras crianças e os adultos também já o direito de explorar traz um leque de possibilidades que envolvem o mundo social da criança a exploração dos movimentos gestos sons formas texturas cores palavras emoções transformações relacionamentos histórias dentre outros a criança, ela tem o direito também de expressar-se como sujeito dialógico, criativo e sensível. As suas necessidades, as suas emoções, os seus sentimentos, as suas dúvidas, participar e conhecer-se enquanto pertencentes a uma cultura social em que construirão as suas singularidades.